chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi bolo de fubá bolo de fubá bolo de fubá ah ah ah bolo de fubá bolo de fubá bolo B -b bolo, b bolo, bolo, bolo de fubá, bolo de fubá, na minha língua vai dançar, e depois vai esfarelar, e se despedaçar, despedaçar, bolo de fubá, na minha mente vai ficar, na geladeira vai ficar Um pedaço eu vou guardar Pra visita que não chega Bolo de fubá, bolo de fubá, na geladeira ele vai ficar, e guardadinho o pedaço ficará lá, e pra visita que nunca tá, vai chegar. Bolo de fubá está a experimentar. Na geladeira, um pedaço ficará junto com um pote de ar e pô Bolo de fubá sempre ficará lá. Nas lembranças e na geladeira. geladeira. Bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, fubá, bolo, bolo, fubá Ele vai descansar Feito por Marcos.